Compartilhei o canal lá no meu grupo de amigos. Valeu, Vitor! A Moni podia jogar esse jogo no mouse e teclado, não consigo, Lohan. Eu não consigo. Pior que eu tinha esse jogo no PC, mas não sei porquê, nunca funcionou o Windows Live aqui. Então, o Teteus fez um esquema que ele viu no, no Google. Depois, qualquer coisa, ele pode ensinar vocês aí. A Operação used the outbreak em Raccoon City como uma oportunidade para deploy um prototype do nosso mais poderoso e BOW VOW date. tempo. TO2, codenamed Nemesis. Está em missão mission matar os últimos membros dos stars. of lá, os stars. Is no to vamos zerar hoje. <laughs> vamos indo, vamos indo O que agora? 9 e 8 agora. Deixa deve ser tem mais lore de Raphon ah, que os remédios. É. Um, As cutscenes são bonitas. São mesmo, God, são bem bonitas. Mostra os Tyrants sendo jogados em Raphon, sim. As fases de rua são legais. Tá, vamos lá então. Vamos lá então. Já que vocês gostaram, um dia a gente pode jogar a DLC do Spec Ops, Então, que tenha, tenha também amor, a, a A DLC do Spec Ops é você jogando com o governo, entendeu? Meu cacete, o que, que eu fiz aqui, cara? Ai gente, ó, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo só quando é resident evil, bem resident evil usado mesmo resident evil Lush. resident evil Lush. o Liraru curtiu, quer mais eita, eu não acredito que a gente tá defendendo o Umbrella... Umbrella Corpse, não, Operation Raccoon City. Gente, ó, sério, é bem melhor que o Pro vai. Focus! Focus! Pô, eu lembro dos trailers desse jogo. Os trailers, nossa, vendiam um jogo animal, cara. Mas não abre não? Acho que tá tirando com Ah, tá. Ai, não, não quero. Eu pensei que era munição. Só com rifle. Sniper. Sim, é a versão beta, é o NE beta. O... Só ah, um eu time. tô com rifle, não quero. Eu não quero, quero uma metralhadora. Ué, cadê a metralhadora? Cadê minha metralhadora? Só se seu bot pegou. Ah, filho. tá aqui, ó. Tá, achei. Tem cura aqui, gente. O Ravus falou que ele jogou muito no 360 e PS3. Então, eu ia jogar a versão de PS3, né? Aí o Teteus conseguiu fazer a de PC funcionar. E aí a gente resolveu colocar essa aqui mesmo. Porque aí dá pra jogar co-op, né? Aí então, gente, é, depois Olha, o. Depois o Teteus ensina vocês aí. Ah, você vai reviver ele? Beleza. O Teteus ensina depois vocês, tá, gente? A... Ele manda o link pra vocês, pra vocês jogarem esse jogo aqui. Valeu, Brasília! Muito obrigada! Muito obrigada pelo resub! Lembrando, 350 subs. A gente vai ter live do Alan Wake, tá? Do zeratina de Alan Wake. Quem são esses caras com armas? São o governo americano, os Spec Ops. Que depois a gente até... Dá pra jogar com eles também. Ai, minhas costas. Ah, oh, fodeu. Ih, fodeu. Ah, para, eu já parei de sangrar, caralho. Sega o cego cu. Eu falando que o zumbi é ótimo. O Alanqui, o Wake você vai jogar no PC ou no 360? Onde funcionar. Se funcionar no PC, eu prefiro, né? Mas se, se der só no 360, eu vou no 360 mesmo. Né? O Control de Hector a gente vai jogar depois. Spray. Tem spray aqui, ó. Tô procurando munição. Spray eu já tenho. Depois a usa e pega, então. Munição aqui, ó. Tá, o spray é onde? Ah. ah, dá pra levar dois na real. A ah, Bep leva dois. Vou Ninguém fazer vai eu acho que é a piglet pra carregar mais. Então. Ai ai. O Iniquity, parece que a Epic Games Deu Alan Wake Fiquei pra trás aí A Epic Store Aí tem o cemitério e no 3 remake, não. Ai, gente. O que, que eu vou falar lá em casa? O que, que eu vou falar lá em casa, gente? Gente, mas o Operation Macon então, é um jogo que era ruim e ficou bom. Quando, ainda mais quando se compara com o... Com o 3 remake, é isso? É isso mesmo, produção? É isso mesmo que tá acontecendo? Tá acontecendo? Foi amor o Alan Wake que eles deram na, na Epic? Deve ter, eu vou no do T. TT eu sou que tem, gente. Aí qualquer coisa eu pego a conta dele pra gente jogar. Ai. Ai, caceta. Quanto bicho. Azarento. Não, eu apertei errado. Ai. vagabundo. Eu não sei dar essa facadinha. Hum, não sei, sério. Eu não sei como é que é. Ah, tá. É a bola, bola, bola. bola não é bola, bola. É a bola. Eu não quero rir para criar munição. Eu gosto de metralhadora. um spray aqui, vou pegar hum. Queria munição Vem aqui onde eu tô atento achei Onde? eu tô aqui Não sei onde você tá Olha aí no... Ah tá Meu Deus, peraí, tem que subir o degrau. Não pode dar um passo maior. <risos> o VS Black tá putaço. Cemitério. <risos> Operation choraco e pesquisar preço do gol. Gente, se for comprar, procura primeiro na Green Game no meu link, tá? www.residentimadatabase.com.br www.capcom.br www.village Nesses links ai... www.village você consegue comprar Você já consegue comprar Pega a Ai, eu tô no cupau aqui Caraca, morre Vou usar chega aqui, mano Caraca, morre Vou usar a cor, chega aqui, mano não, não é Beto Royale não, é... Chega aqui, junta aqui, junta aqui eu atrás. Tô, eu tô procurando, calma. Cheguei aqui. Vou subir. Vou te curar, te curar. Oliveira, procura? Oliveira! Vou lá nele. Vou lá nele. Vai, vai, a vai. Vai. <risos> vai. Streamer ressuscita jogo esquecido E alavanca vendas Entenda ah, Muito bom Ai gente Não aguento isso Gente vai mais devagar Não achou na Green Man Game? Putz Então tem que ser na Steam mesmo Gente então tem que ser na Steam mesmo. <risos> Até eu vou comprar esse jogo agora, ô louco. Na Steam tá 50 reais. Ah, espera uma promoção, gente. Cara, A gente pagou não 10. No PC, é. Não, mas aí você vai ensinar depois. Não vai? Vou. Então, vou. Vou, né? Agora que você falou, vou ter que, vou ter que ensinar. Meu caroço! Não, maravilhoso que tipo, a galera agora tá tudo, tudo querendo jogar o jogo. Muito bom. É legal que o espectro tá no bico do corvo, mas ele vai pra cima, mano. Foi assim que aquele Among Us se popularizou. Não, gente, eu não quero popularizar Operation Raccoon City, não, tá? Eu não quero mais jogos assim na franquia, não, tá? Pelo amor de Deus. É que, assim, não é tão ruim assim, sabe? É tipo... É legalzinho. É o legalzinho, pelo amor de Deus. Vocês não brincam com um negócio desse, não. Tarde demais. Não, para, gente. Vocês são malucos. Calma. Top. Tá. Mais um. O que aconteceu? Acho que era o teleportão pra frente. Ah, tá. Não, pelo amor de Deus, gente. Esse, esse jogo aqui ele é do Cauato, tá? Ele é, meu, ele é fuação, Não, não, a gente quer survival horror, pelo amor de Deus. É que, assim, do que se ouvia falar, né? Ah, o jogo é ruim, não sei o quê. Peraí, eu tô, eu tô perdida, gente, porque eu não sei nem onde a gente tá. Calma aí, devagar. Devem ter um cara que não está atirando em mim. Ele tá um atirando em. Agora ele tá atirando... Agora tem um atirando em mim, mas. Mas antes ele tava atirando, sei lá, no além. Agora eu amo o Kawata. Ai, gente... Kawata injustiçado? Justiça e por Calata. Kawata! Tem cura aqui, a ah, ver aqui em cima. Tá, já tô indo. Cadê o Oliveira? O Oliveira, o Oliveira matou. Ma mataram ele. Ai, caralho, peraí. Cheguei aqui. Agora tá ali, ó. lá. É. Vamos. Por ali atrás. Aonde? Já furei pô. a gente. O nemesis Save, calça, Joyce. Good. There be a terminal inside. use BOW. Ah, oh, Tá, é, deixa eu ativar esse computador pra ganhar XP. <laughs> Release the Kawata Cut! <laughs> Gente, vocês são maravilhosos. Esse chat, eu falo, é o melhor do Brasil. Do mundo. É, gente, o Village já teve ação suficiente, entendeu? Já vamos fazer um remake do 4. A que ponto chegamos, né, Steph? pelo amor de Deus. Não, não, gente. Não, não, não, não. Aqui assim, é legal assim, mas já tá bom. <risos> tipo, já tá bom. Justiça e porca o ato. Ai, gente. Puta, eu lembro que essa parte era chatinha. Tinha os parasitinha, né? Uhum. na especialidade I could have some fun in here. Nice eu lembro que eu entrevistei a dubladora da Berta, da Forais, da. do Vector, do Rank também. É, lançar um ou outro assim é beleza, né, Matheus? O problema é que aí quando eles embucetam com uma coisa. É só isso, né? Tá, vou lá pro, pro objetivo aqui. Bora falar dos pontos negativos? Nossa, eu lembro da batalha dos Tyrants. Ai, essa parte ela é meio... Valeu, Nuno. Obrigada pelos beats. Muito obrigada. Valeu. Qual que é a missão mesmo? Né? Oh, the sight of an operating table gets me excited. Então, tô isso. o Oliveira já, já já fez os rolê para nós aqui. Do Nemesis, mas uma outra é uma versão beta. Tem esse jogo dublado legendado em português? Se tiver legendada, é tipo aqueles que a Tribu Gamer fez, sabe? Daí não é oficial não. Essa parte é o ok. Mas ah, a Game X. Vício fez. hã? Vou acordar o Mr. X? Pois é, menino, você vê. O... A Game Vício fez tradução. O... Não, a Game Vício também faz tradução, gente, eu não consigo ler direito, tá? Porque. tá muito frenético aqui. Eu tô procurando os rolês tudo e. me levantou. Titan is attacking everything. George Lott. Look. Multiple key cards Nós We need those cards. Cara, essa equipe só se ferra, mano. Essa equipe aqui da Umbrella só se ferra, tinham que receber adicional por insalubridade total, assim. Greve na Umbrella. Sindicato do, dos soldados da Pega a cor aqui, ó. Soldados de elite da Umbrella. Ô louco! Revivemos esse cacete pra quê? Pra ficar tirando em nós? Tem que correr ou tem que matar ele? Tem que achar os cartão, dois de três encontrados. Bom, o Oliveira tá pegando os cartão, porque... Vou morrer aqui, morrer. Ele vai morrer. Não consigo nem passar aqui. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí, produção, produção. Pegadinha, pô, pegadinha, pô. Oi. Enfim, né, gente? É a. Tem que fazer a. A greve do. Eu? Eu não. Eu não. Tô na câmera aqui. Tô esperando pra ser re reavivado aqui. Pronto, agora sim. Pegar os cartões que precisava. Tem tempo o bagulho demora um ano pra explodir a granada? Calma é que acho que eu tô longe pra cacete. Vai embora lá pro brasileiro lá. Ele já abriu lá o caminho? Ah, caraca. Que bicho chato! Tá bom, vou parar de elogiar porque agora tá um cu cool isso aqui yeah. Onde é que você tá? Tô te proc... Achei... o Spectre... Revive... Uhum. E você, eu não sei onde você tá Pode ir embora lá, que eu apareço Mas ele abriu o negócio? Eu acho que ele não abriu Ih, vou morrer também. Puta, me travaram aqui. Ah, já tá aberta a porta. É, o problema é que o, o tarde não me deixa em paz. Moleque. Vou porta da meu Deus. Tô procurando. Tá lá em cima? Ah, mano! security tá. consoles. Jesus, essa, não, essa, essa parte aqui do laboratório é bem chatinha O que inferno! Caraca, bicho. Onde que é os consul Dois de 2 Ai, ah, agora? Esqueça. Elevador aqui, Ah, tá é. bem, tá bem, bem. Ai, meu Deus! Eu tava aqui, não tava? Eu tô perdida. Tá, cheguei. Por da galeria, ai meu deus, é pra cá. Eu tô perdido. Isso sim, vocês são muito rápidos. Eu sou uma senhorinha que não consegue se achar no caminho. Gente, sério, eu não consigo jogar O real que tá na frente é você Eu? Ah, tá, o elevador Tá aqui Eu não me acho No lugar Tá, eu cheguei Então, beleza eu Vou ajudar vocês Vou te buscar aí. Não, pode ir. Tô puxando. Pode buscar. Aqui, ó. Cadê? Cadê você? Aqui. Vem. Entra aqui. aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, tá tremendo muito. Eu não gosto quando o jogo fica tudo tremilicando. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui. Chegou, Cadê todo mundo? Tá todo mundo reunido? O quê? Aqui. Pegou em você? Não pegou? Só no Oliveira? Ah, ah o Raccoon vai explodir mesmo, gente. O gente vai morrer, entendeu? Então, tá safe. quem tá aí, gente, ó. Olha quem chegou. É a música clássica dele? Não. É? Nossa, é meio um remix Mas Da hora Ai, ele vai atirar em mim Ai, ele tá me atirando tirar Lá vai a gente elogiar o prego, vai com o Siri de novo. Perdão pelo vacilo aí, galera. O ah. ah, que beleza. Agora sim. Agora é tudo que a gente precisava mesmo. Caraca! Stars! Stars! Já vai lavar e a gente elogiou é o Verla Corte de novo é maravilhoso. Oh, Preencher Raccoon City de novo é ótimo. Valeu. Ai, não dá nem tempo Caraca, meu Não dá nem tempo Música clássica do Nemesis Na versão Summer Electro Hits Ó o Menezes ali, ó. Olha ele ali. Olha ali, é a Hazane, gente. Olha lá. Tem que matar o Menezes, né, bicho? Tem. É, os tiros matam mais do que zumbis. Muito inimigo, não sei trabalhar sob pressão. Ah, eu fico perdida. É só a senhorinha. Estamos tudo morrido aqui. Na hora de controle você tem que injetar o negócio para ele voltar pro controle, o lobo. tentando reviver e ficar pegando a arma no chão, cara. Já tem nem medo de morrer. Tá, calma, calma. calma. Ô, gente, vamos, vamos, vamos, ter calma, nós é que eu tô, eu tô toda perdida aqui. Chega os SpecOps nessa treta! Ai da nossa cola aqui. Aí ah, o problema é quando chega os SpecOps, aí começa uma palhaçada de tiro para lá e para cá. Não ajuda, né? Acabou minha munição! Ah, os espectros estão atrapalhando, meu saco! Tem que se livrar deles E não vou ser eu Porque eu sou péssima pra, pra atirar em... Quando, um mais, pra mais Cadê eles? Eu não foi usar o Menezes aqui. Aê! Ah, é? Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá! Time for the injection! Caraca, mãe, a tamanho da seringa! Onde ela guardava essa seringa? Que pergunta, Robbie. Que pergunta. Sossega, Leão. Não, é que agora ele vai conseguir. Olha lá. Sossega, nem a não, agora ele vai obedecer. Agora ele tá obedi obediente. Ó. Ó lá, tava dando erro, ó. Erro, erro, erro, erro. erro. Ó, agora era. Stop. Agora sim, ele tava, ele tava bugado, agora ele vai atrás da Jill, entendeu? Agora ele vai atrás da Jill. Vacina, vacina da Bezetazil. Nossa, olha eu, gente, 66 kills, eu tava... Meu Deus. Não, eu tô tomatomático. Rank C de canônico.